A plasticidade da nossa mente é algo incrível. É possível mudar hábitos, aprender coisas novas, ampliar a sua zona de conhecimento e tornar-se muito competente em algo que você, não, que você era totalmente incompetente. Isso tudo é graças à plasticidade da nossa mente. É, é muito difícil saber o percentual consciente e inconsciente que cada um de nós tem. Mas o que se sabe é que o inconsciente governa a nossa mente muito mais do que a gente imagina. Um exemplo disso são os alertas de segurança. Como é que essa área, essa influência inconsciente se dá através do alerta de segurança? Então, a, a mente tem alertas automáticos de segurança. Faz parte do instinto nosso de sobrevivência. Por exemplo, como é que isso opera no nosso dia a dia? De uma maneira, um exemplo simples. Você está com a TV ligada, mas você não está prestando atenção nela. E passa uma notícia ruim. Uh, inconscientemente, o seu cérebro aciona esse mecanismo de segurança para te proteger. Esse mecanismo inconsciente pode fazer você ficar triste, para baixo, chateado, assustado, com medo, você nem sabe por quê. Então, De repente, lá numa altura do dia, você percebe que você está desanimado, ou tá, parece que tem algum medo, e você não sabe por porquê. É possível que tenha sido acionado um desses alertas automáticos de segurança, o cérebro acionou isso por causa que viu algo que você não percebeu conscientemente e acionou esse mecanismo. E isso vai atuar de maneira inconsciente sobre o seu estado de humor, sobre as seu círculo de pensamentos e vai fazer você ficar se sentir pior ou melhor. Sempre que você não tiver consciente, vai sofrer uma forte influência. Então, um exercício válido é treinar a reflexão, ou seja, é sempre se perguntar o porquê disso. Por que ou para que eu estou fazendo isso ou eu quero fazer isso? O que isso significa para mim? É outra pergunta. O que eu preciso aprender com isso? Então são três perguntinhas básicas que vão te ajudar a refletir e trazer isso para um estado mais consciente. Por que ou para que eu estou fazendo isso ou por que ou para que eu quero fazer isso? O que isso significa para mim e o que, que eu preciso aprender com isso? Sempre faça essas três perguntas. São, são perguntas que vão ajudar você a parar esse processo mecânico de reações.